Você já se sentiu constrangido e passou vergonha e humilhação por ter deixado sua parceira na mão, por ejacular muito rápido na hora do sexo? Se a resposta sua for sim para esta pergunta, fique comigo até o final deste vídeo, que hoje irei te ensinar um chá que irá te ajudar a controlar a ejaculação precoce e durar muito mais tempo na hora do sexo. Mas antes disso, eu te peço por favor, se inscreva no canal, porque estarei postando várias dicas de como se livrar da ejaculação precoce e como estar retardando a ejaculação para que você consiga transar por muito mais tempo e dar múltiplos orgasmos para a sua parceira. Não se esqueça também de deixar o seu like e escrever no comentário se você tiver alguma dúvida, que eu estarei respondendo o mais rápido possível esse chá vai te ajudar muito para você que ainda não acessou o primeiro link da descrição e ainda não está fazendo o método que é compartilhado lá porém se você já acessou e já está fazendo o método eu tenho certeza que hoje você já está durando quanto tempo você quiser na cama então não é necessário você usar esta dica também deste chá da folha de maracujá mas para me ajudar e estar ajudando outras pessoas você pode também deixar o seu like, estar compartilhando o vídeo e escrevendo seu comentário se tiver alguma dúvida. Então vamos lá para o chá de folha de maracujá. Ao invés de você usar o suco da polpa, você deve usar a infusão das folhas do maracujá. É ali que estão as principais substâncias capazes de controlar a ansiedade e trazer tranquilidade à mente na hora do sexo. Você deve fazer da seguinte forma. Você deve pegar as folhas do maracujá e fervê-las. A recomendação é beber de 2 a 3 xícaras ao dia. Principalmente se você sabe que você vai transar, por exemplo, daqui 2 horas, eu recomendo tomar uma ou duas xícaras pelo menos uma hora antes. Porém, devo te alertar que você não deve colocar muitas folhas. Use apenas umas duas folhas por chá. Pois se você usar muitos, corre risco de intoxicação. Porém, você pode usar de uma forma moderada e estará te ajudando muito. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que você usar essa dica vai te ajudar muito na hora do sexo a durar mais tempo com sua parceira e deixar a louquinha na cama com múltiplos orgasmos. Chega de passar vergonha na hora do sexo. Comece a tomar uma atitude agora. faça esse chá, tome e depois escreva nos comentários se funcionou contigo quanto tempo a mais você durou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.